aquela coisa que eu falei, a gente tá sempre num, num, se colocando num lugar de estudo, né? Vem, Ludmilla. Aí, primeira posição. Eu faço aula de sapatilha também, eu costumo fazer uma sapatilha, às vezes eu uso, eu tenho aquela, hoje em dia tem aquela masculina feminina eu uso pra, pra poder dar uma uma largada nos dedos mesmo, poder deixar os cintureiros dedos no chão porque eu tinha o pé muito apertadinho, vivi do assento o que que acontece? é, na Cláudia quem é, quem trabalhou com a Ana Cláudia o ano inteiro é isso aqui, ó. fica lá bem pra nada isso aqui, ó aí daqui a pouco começa a ter problema de tendão de Aquiles. aí daqui a pouco dá problema no joelho, dá problema no quadril daqui a pouco tá usando parede. Sério? aí o que que acontece? Ai, só que não é levantar aqui, né? É fazer isso aqui. Isso aqui. Sentiu aqui? É isso? Aí tem que soltar. para fazer. Soltar glúteo pra ficar primeiro. Não tem não, gente. É isso. É isso. Sentiu a benzetacil aqui? É isso. Tá? O tempo inteiro. Isso aqui já se dá pra ficar assim uma música inteira. Que é o tanto, o necessário para ativar. O necessário para ativar. Que não tem que... Mas é o necessário para ativar. É uma coisa que a gente contrai e ao mesmo tempo expande. Eu não sei explicar. Uma hora dá um clique no corpo. Tem coisa que a gente não tem como... Nada tem, tem como ensinar, né? Na verdade, a gente falando lá né, no último dia, falando da... tem uma professora de balé que eu tenho a paixão total... Tem um vídeo, a Carla deve ter visto, a Maria Clara Salles. Ela fala que eu não tenho como ensinar nada, eu, como passar minha experiência. Eu recrio ela em palavras e ações e a pessoa descobre. E aí essa experiência se torna dela. Por isso que tem coisa que não tem como ensinar. A gente tem como dar uns aí Não arrasta o pé. Eu ver todo quem é do, do babado e do balé já viu, né? Abre o joelho e vai tocar pra frente não, é o joelho, não é o pé é o joelho aí a gente sente lá tá? vamos lá então